Opa galera, a César chegou Então galera, no vídeo de hoje Vocês que pediram vai ser vídeo de hidratação Então bora pra vinheta Então galera, hoje é um vídeo de hidratação Na verdade foi... A Bianca vai estar passando aí o comentário dela. A Bianca que comentou um pouquinho sobre o que fazer que o cabelo dela, quando ela faz isso, fica uma palha. Palha nervosa assim. Ela falou o que fazer depois, né? Então vamos lá, vamos mostrar o que é pra fazer depois. O ideal é fazer uma vez por semana ou quando você gostar. Mas uma vez por semana está ótimo. Certo? Vamos lá. Eu vou mostrar com óleo de coco. Essa é a primeira, assim, ó. Então, ó, o óleo de coco que eu vou usar é esse aqui, ó Esse pega aqui, ó, na câmera, na câmera que tá aqui, né? Chega, que eu tô filmando, aqui Isso aqui, ó Esse daqui, ó Que eu vou usar é soft óleo de coco Olha o avião, avião, avião, avião, avião, avião, avião, avião, avião, avião, avião, avião. Esse, até abri um pouquinho ele Já usei até algumas vezes, né? Mas, ó, aqui, ó Ele é duro assim, mas é simples de passar e é bem fácil, galera Depende do mercado, você vai pagar 18, 20, sei lá Porém, pra muitas pessoas isso é muito dinheiro Mas, se você quiser ter um cabelo bom Se você já gastou com luz, então você tem que gastar com outras coisas, né? Então, uma coisa você vai ter que... Se quer ter luzes, tem que tratar também o cabelo Eu vou mostrar outras formas, mas por enquanto é essas Na verdade é essa, né? Certo? Então, uma coisa bem simples Vou pegar aqui, ó Bem pouquinho, ó, eu até tirar aqui que eu acho que eu coloquei muito, ó, ó, uma colher de óleo de coco. Esse óleo de coco específico, você tem que esquentar ele, já já eu trago pra vocês, pra vocês verem. Aí, galera, na verdade até foi muito, né, um pouquinho menos ainda, é simples. Eu vou colocar na tampa, que vai me ajudar, ó, coloquei aqui na tampinha aqui, ó, ó, com óleo de coco, aí você pega um pouquinho, passa na mão. Deixa a mão bem... Bem oleosa mesmo. Ele deixa a mão bem oleosa, né? Comenta a mão. Aqui, ó. Bem oleosa mesmo. E agora você vai passando. Não passa direto no, no couro cabeludo. Pode, pode trazer resíduos, então o ideal é você primeiro passar só no cabelo galera eu passei, olha, e tá bem oleoso, passei, o ideal é você ficar de 20 a 30 minutos aguardando e depois você vai lá e toma um banho e tira todo esse óleo, tem gente que tira, tem gente que fica uns 20 minutos, tem gente que fica 40, isso varia, tem gente que já coloca depois do banho, isso é a escolha, tem gente que toma banho primeiro passo o óleo e depois tomar outro banho para tirar todo o óleo Eu já fiz direto já pra... Até melhor para me encarvar pra vocês, tá bom? Quando passar os 20 minutos eu vou tomar um banho Tirar todo esse óleo, aí eu volto com vocês Oi galera, então tá aqui voltando, para Pra ver o resultado, ó Cabelo ficou bem, ó Tá vendo, ó Ficou bem hidratado o ficou muito bom. Meu cabelo é assim mesmo, encaracolado, mas o ficou muito bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever, de ativar as notificações, de dar aquele joinha. Para mim poder sempre estar ajudando vocês com mais e mais vídeos sobre tutoriais e outras coisas. Perguntas e respostas, só mandar os comentários que eu estarei respondendo pessoalmente cada um. E obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.